encantamento adicionado na versão 1.0 beta 1.9 pré-release 3. Na versão 1.9 o encantamento foi nerfado. Agora o bônus é linear em vez de quadrático. Na versão 1.14 na 19w02a os encantamentos de proteção passaram a ser compatíveis. Na versão 1.14.3 pré-release 3 os encantamentos de proteção deixaram de ser compatíveis. A cada nível de adicionado mais 4% de redução de dano. Fazendo assim que a proteção 4 reduz 16% do dano. Se o nível de proteção for de 25 apenas com comandos não levará nenhum dano. Porque a redução de dano vai ser igual a 100%.